Então, gente, estamos mais um Contour Inside show e mais uma vez eu estou aqui sozinho, mas fazendo as entrevistas. Estamos com ela, nossa Racuin, né, nossa rainha da edição. Olá! Nossa Tudo bom com vocês? E, gente, como ela é conhecida como a rainha das inversões, né, mas tudo ao contrário, nós vamos começar a entrevista pelo final, até o início. Então, uh. por favor, Raquel... Faça suas considerações finais e agradeça a sua fanbase aí. Então, gente, eu queria muito agradecer a meu pai, a minha mãe, meus amigos, todos os fãs da Albre que dizem que eu pareço com a Albre, eu não sei ainda por quê. Eu também agradeço as duas pessoas que acompanham o meu blog, o blog Ver Drama. E deixa eu ver o que é mais... Aí ah, eu agradeço as pessoas que fizeram os GIFs que eu, que eu comento, né, porque sem elas não teria GIFs, eu não seria a raia dos memes também. Nossa, eu peguei vários e... GIFs seus para ficar usando na Nádia, viu? Vários mesmo. Maravilhoso, descanso em paz, Nádia, pessoa. <risos> e deixa eu ver, minha torcida, eu vou torcer para quem me der mais ponto no bolão, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas eu vou torcer é assim, um pouquinho a mais assim, por o Gustavo, porque, enfim, Curanco, o Curanco é forte. Só as Kuranko cobras. Tá no coração, uhum. E falando em Gustavo, é. ele foi bem citado assim, nas últimas entrevistas com uma pessoa que estava com um jogo muito bom, porém, ninguém estava vendo isso, porque ele não joga muito para a plateia, né? Você tem alguma coisa a falar uhum. sobre ele e outros jogadores também? Olha, assim, uma coisa que eu ouvi falando para Gustavo, porque o Gustavo veio falar para mim que sempre se sentiu Boro da aliança assim, eu fico amigo você não era Boro você nunca foi bora. Pelo menos não da minha parte, né? Eu só seria Boro por exemplo, se rolasse um, um long assim sofrível da Curanco é. e sobrasse tipo eu, o Nick, ele aí o Nick era meu F2 de ia voltar no nick porque eu sou uma garota hashtag fiel mas tirando <risos> isso eu nunca vi ele como um bórum, assim mas eu tô achando que ele tá se dando super bem tem algumas coisas que eu tenho vontade de tipo chegar mandar mensagem de por que você não fez isso mas eu tô me controlando espero que eu só precise fazer isso na FTC com ele eu tô torcendo muito para isso então. e o bichinho né fica achando de chamar ele paranóico aí gente deixa ele jogar nada. Paranóia. É muito paranoico. Tá, tá vendo? Tá todo mundo chama de Ele É muito paranoico. Amigo, você é paranoico, então aceita que o cast inteiro pensa isso, mas pelo menos você tá aí, na né? no F5. Só Exatamente, salve. tá melhor que a gente. Pois é. E uma coisa também sobre o seu jogo é que você falou de fidelidade, né, o que transparecia, que você, tipo, era muito fiel aos seus aliados e também as pessoas que saíram, assim, quando a gente falava assim, ah, quem você tentaria flipar o voto nos bastidores, né? A pessoa uhum. sempre falava assim, ah, não vou tentar com a Ana, porque a Ana não vai flipar. Você sempre foi um nome assim, dado, que nunca fliparia. Então, assim, as pessoas nem <risos> tentavam falar com você direito. Você deixava isso explícito mesmo? E se eu disser que talvez se eu chegasse no F7, nossos planos tivessem dado certo, eu ia flipar? <risos> Eu não fliparia no meu F3, que para mim era o Nick e o Gustavo, mas o resto eu não descartava a possibilidade, não. Aí o Nick saía, o Gustavo flipou e flipou, né? Aí eu fiquei, oh, ok, não tem muita escolha agora. <risos> não, tem mas uma que coisa fazer, que eu fiquei... Né? É... Só que eu me lembro que eu fui perguntar na Ponderosa: assim, Ah, o que que será que falaram de mim? Aí ah, sempre falaram que eu sempre, sempre, sempre fugia quando iam falar de jogo comigo, que eu sempre dava tipo, uma mudança de assunto, e a vezes era muito automático, eu não percebi. Sim. Eu me lembro que eu muitas vezes, sei lá, conversando com o Rainer, por exemplo, ele dizendo, ele foi até perguntar quando ele veio flipar com a gente por que eu não conversei de jogo com ele e tal, porque eu só conversava sobre a fazenda né, com ele. Desculpa, Gente, que era, sim, era maravilhoso. Só que eu realmente não, não comentava muito de jogo fora da minha tripa Não sei porquê. Eu acho que A experiência do jogo passado, eu fui traída também. então Fala aí sobre esse convido. pouco desse jogo passado. Sim, eu joguei o Survivor Virtual Life, VL, que eu não sei se alguém conhece aqui, mas enfim, né? É, eu nem ia participar e tal, aparentemente a pessoa desistiu. Aí um dos donos lá, né? Administrador veio falar comigo, dizendo que queria que eu substituísse. Eu, oh, ok, nunca tinha jogado antes. Eu, tá, vamos lá. Amigo... Só pra tu ter uma ideia, eu terminei a temporada com uma das pessoas que eu tava aliada, bloqueada no meu Facebook, que tá bloqueada até hoje. Sério, gente? Foi pesado assim. Sério? Então. Foi. Nossa, mas eu joguei tão mal, meu Deus do céu. Porque eu só falava com o povo da minha tribo, eu nem falava com o povo da outra. Só que aí chegou a swap, aí tava tudo tranquilo, tava em maioria, não sei o quê. Chegou a swap, eu peguei logo a buffzinha do exílio. Aí é aquela coisa, ah, você vai entrar na tribo que perder na próxima. Só que quem perdeu foi a outra tribo. Aí eu fiquei minoria, putz, me fudi. <risos> Aí eu tentei, eu não parti muito para conversar com as pessoas de, de lá. Eu tentei reforçar mesmo com a pessoa que era da minha tribo que estava aliada comigo. Sim. E só depois, assim, eu tinha, eu fui tentar atrás de, de uma pessoa que, por sinal, ganhou no final. Dei sorte, será? <risos> só que o Omulete. que eu falei até da minha introdução é que eu joguei realmente muito mal. Eu acho que eu só não saí por no, na tribal por dois motivos. Um, porque a gente ganhou o último desafio, porque os outros caras, o povo do outro grupo bancotou, e segundo, porque no exílio eu tinha achado o super ídolo que valia só na fase tribal. Aí, por exemplo, ah, se eu fosse, se eles fossem me tirar, podia jogar um super ídolo e sair pronto, tava Entendi, no jogo foi. e tal. Aí era uma coisa que eu falei pro Pedro, não, não quero ficar escorado em poder dessa vez. O que pelo menos deu certo porque eu não consegui poder nenhum. O que mais eu posso dizer? Eu cheguei a, eu cheguei a ser terceiro membro do júri. E foi um negócio muito tenso porque foi muito parecido aqui no VDE, porque eu comecei a merge voltando com a maioria. Aí na segunda votação Depois... foi para a minoria. <risos> aí quando chegou até... aí foi a mesma coisa aqui. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu me lembro que eu tava aqui no VDE, né? Na última vez no VL, eu saí no no desafio seguinte, eu fiquei, não é hoje, é hoje. Aí, pra piorar, o jogo que veio, que foi, foi o desafio, que foi o da eliminação do, do Le Rois, foi justamente do Intruso. E o último jogo que eu tinha feito, onde eu saí, foi o do Intruso. Eu fiquei, meu Deus, é hoje, é hoje. Tudo já tava encaminhando o seu boot, <risos> Sim, né? Sim, eu fiquei, meu Deus, é hoje, pelo amor de Deus. Só que deu tudo certo, eu só saí do sete é o seguinte, né? Mas durei um dia a mais, então eu melhorei meu, minha, <risos> posição. minha posição. Melhorou uma posição. E você falou desse Tideleroa que foi citado também pelo Rainer e pelo Álvaro. Como você tem que Sim. vocês erraram? Sim. Foi um erro mesmo ou foi um acerto? O que, que você acha? Assim, né? Poderia ter sido um acerto porque depois que eu briguei com o Leroy, eu fiquei não, acho que a gente não vai jogar junto, mais de jeito nenhum. Não sei nem se da minha parte nem da tá dele. É. Aí, eu sabia que os dois não jogariam com o Nick. Aí, com o Nick e ela saindo, talvez eu conseguisse me aproximar do Gustavo pra conseguir uma aliança com ele. Eu tentei, não deu certo, né? Mas faz parte. Só que, assim, eu não sei se os meninos já comentaram, porque eu não vi as entrevistas ainda, que o nosso objetivo, na época, era tirar a Nayara. O que acontece? Ela ficou imune. Ficou imune. Aí, eu fiquei, poxa! Só que aí, é aquela coisa, né? A gente já tá na minoria. E tinha a possibilidade de a gente poder pegar um Blade no PES e para ele sair com o Ídolo. Só que também a gente ficou com medo, né? Porque vai que ele joga o Ídolo, a gente tá em minoria, a gente não pode errar agora. Aí a gente foi, foi para pro que era mais seguro, que era o Leroy. Só que talvez se a gente não tivesse ido pro Leroy o Pé tivesse saído com o Ídolo, ele não teria jogado o Ídolo, que teria Sim. que foi o que me eliminou, Perfeito, né? Dominou, né? então né? <risos> é. Aí com, o, pô, com a minha eliminação, aí foi só o pagão da assim, nossa aliança. Bem horrível. Então, foi mesmo. Eu fui caindo um por um, gente. Eu fiquei só olhando assim. Fiquei, nossa, deu certo. Eu, eu fiquei, pelo amor de Deus. Estava eu e o, quando chegou eu, depois chegou o Rainer. A gente estava olhando, pelo amor de Deus, alguém flipa, alguém flipa. Aí chegou o Álvaro. Aí a gente estava falando, pelo amor de Deus, alguém flipa, alguém flipa. Aí agora chegou a Não, gente, pelo amor de Deus, alguém flipa. E... Eu ia perguntar uma coisa também, calma, deixa eu ver se eu lembro aqui. Enquanto eu não lembro, eu vou pular a pergunta da Mari, que é... Tá bom. Oi, amiga! Oi, amiga. Ela, inclusive, <risos> apareceu hoje, mais tarde, em alguma entrevista também. É... Oh. A Mari foi, tipo, ela foi retratada como uma jogadora muito perigosa por várias pessoas que ainda estão presentes no cast, né? Uhum. E... Ela tinha essa relação com várias pessoas também, com o Nixon também. Até o próprio Nixon falou que ele era um dos F2 dela. Você falou que o Nixon era o seu F2. Então, assim, onde é que você acha que se encaixa aí? Você realmente achou que era F2 do Nixon? Era recíproco? Ou você acha que ele estava jogando com várias pessoas? Ou... Não, assim, o Nixon já me falou que ele fez F2 com outras pessoas além de mim. Eu só fiz com ele, porque eu sou hashtag ela. <risos> Mas, assim, é meu que... Ah, de boa, talvez mesmo que eu desconfiasse, eu não achei tipo, nenhuma oportunidade ah, acho que aqui é uma hora de tirar o nick e tal, não tinha aí, tiraram hoje de, eu pensei, essa é, é. possibilidade pra ver aparecer, então uma Já coisa que tarde. eu senti, pro outro lado quando a gente fez as alianças da minoria é que eu fazia parte, talvez, da F3 de todo mundo mas eu não era F2 de ninguém, ok hum se for F2, talvez eu me lasque. Tanto que foi um dos motivos que eu até pensei em flipar se eu tivesse no jogo ainda, só que eu não estou. Uma coisa que você falou também me chamou atenção. Foi você e o Gustavo, né? Que pelo que você falou, ele também lhe considera, ou considerava. Alô, tum, tu, tu. você está bem? <risos> se juntar, entendeu? Fazer um flip louco. Rapidinho, é só porque eu acho que travou. Ah. Depois você e o Gustavo veio pra flip louco. Tá, eu vou repetir. Foi assim, você e o Gustavo eram bem aliados. Eu acho que era recíproco, como você falou. Mas cada uhum. um tava de um lado da, da aliança, correto? Sim. Por que, que vocês não tentaram, por exemplo, ele tirava o alvo de você lá de lá e você tirava o alvo dele do seu lado e aí ia se afunilando e quando chegasse um número bem pequeno mesmo, vocês se juntavam e varriam o resto. Eu tentei, eu até falei para ele isso. Eu até falei para ele, olha, eu posso tentar, tipo, te de, de cobrir aqui desde que você cubra meu nome. Aí no, no, que eu, no CT que eu saí, né? Aí eu fui perguntar, tá, depois que jogaram tudo, vocês não foram em mim, não, né? Aí ele disse, não, não, aí vocês foram em mim também, não. Disse, não, cumpri minha palavra, sei o quê. Aí ele falou, amiga, desculpa, eu disse que o pé foi em ti, eu. Gente, a ah, gente não faz sentido pra mim, mas tem que esperar pra ver o que ele pensou, né? Ah, sim, é porque é ele Cada disse... um tem uma visão, do jeito que você me fala, eu entendo que vocês eram muito aliados, então dava pra tentar ficar jogando cada um de um lado, entendeu? E depois se encontrar... Eu queria, de verdade, assim, porque eu confiava muito no Gustavo, você sempre botei ele como segundo mais confiável, assim, toda hora na minha lista, mas ele disse pra mim, depois, né? Quando, antes eu saí, que como eu menti para ele sobre saber o motivo do Rainer ter flipado, não sei o quê, ele não confiou 100% em mim e ficou paranoico. Só que eu até falei para ele, amigo, tu flipou em mim, eu não posso jogar a verdade, tipo, logo do meu lado a ti 100%, entendeu? Sim. E você Aí, tem a de F3? Gente, eu não faço ideia porque vai depender muito, muito desse desafio de imunidade. Eu sei que eu, te, eu tenho fé que o Gustavo chega pelo menos na F4. E provavelmente sardinha também porque ele é bom desafio. Agora os outros três, eu não faço a mínima ideia. Então você acha que o próximo boost está no, nos outros três aí? Isso. Hum interessante. Imagina se essa entrevista sair amanhã e eu tiver errado, velho. <risos> Espero que não. Imagina F3, é acaba sendo Nayara, Danilo e pede. O que você chutou não <risos> nem chega lá. Não é! E eu também não saberia que voltar a situação, eu vou ficar gente vai depender muito da, do, do FTC. PC, muito. Então seu voto ainda tá para qualquer um desses cinco aí? Sim. Eu tenho até uma questão de hierarquia que eu não vou falar agora, né? Por questões óbvias de Sim. ainda tá rolando o jogo. Tipo, eu tenho duas pessoas que vão precisar me convencer muito, muito, muito pra conseguir o voto meu. Mas, tipo, dependendo do FTC dela e do FTC da outra pessoa, talvez elas consigam. Eu não estou descartando chance de dar meu voto pra ninguém. Você adora um júri assim, gente. Aprenda com ela, gente, é, gente, entendeu? Sem ser bita. Aprenda comigo. Eu já contei que, tipo, a menina que se comigo no VL ganhou, ela ganhou sem um voto meu, porque eu achei que o outro tinha jogado o jogo melhor. <risos> sério? E, sério. Falei, amiga, eu te adoro, só que eu acho que ele era mais presente do jogo, eu vou votar nele. É isso aí, tem que ser assim. Aí mesmo. deu um empate, no final das contas, era no um F2, né? Deu um empate. Aí desempataram, ela ganhou. Falei, ai, ah, amiga, parabéns. Inclusive, é o aniversário dela hoje. Beijo, Ivone. Seja lá onde você está. Beijo, Gol, parabéns. Seja lá onde você está, né? Parabéns pela vitória no velho. E. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pra você. É... Assim, você sempre teve uma fanbase muito exposta, assim. A galera sempre gostou de falar com você, assim, da plateia, né? Então, sim, você acha sim. que isso tirou algum alvo pra você durante o jogo ou não? Você acha que passou despercebido, assim? Porque não, você não era esteja. muito falada como, como um alvo, assim, de voto, sabe? Eu que andei vendo, né? Mas eu não sei, posso estar errado. Assim, eu sabia que na ordem de prioridade dos meninos, eu era o acho que tipo o Alvo depois do Álvaro. Porque eu não sei. Mas eu sabia disso porque o Heiner mostrou um print. E eu também sabia que eu era avo dentro da minha tribo. Porque o Nick me mostrou um pitch do A querendo me tirar. Nossa, tudo bom? Ou seja, você estava fudido em todos os lados, né? Basicamente. A uhum, gente tava em todos os lados. Só que eu acho que eu não, te... eu não tinha talvez tanto de estoque assim ainda de jogo. Eu era uma pessoa bem under the em quesito jogo, talvez muito. Talvez seja um enigma, não sei. eu... Mas eu não sei, eu não era um alvo ao logo de cara. Eu acho que talvez, depois que eles tirassem os, uns grandes e tal, eles fossem atrás de mim. Mas, né, aconteceu. foi idolada. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. né? Aconteceu. E os planos para o Char, se você foi chamada, pretende voltar? Ou você acha que já Olha, deu o jogo? Assim, não, assim, se eu eu tiver com tempo, eu volto com certeza, só não, só não façam que nem o pH fez no TW, Vejo pH, que ele <risos> quis me chamar para o ele me convidou para o TW do sertão, só que eu estava fazendo TCC na época, eu fiquei amigo, desculpa, mas eu estou com o né? agora, não vai rolar aí, eu disse, ah, ok, depois, depois outra temporada tu vai, tá ok, aí ficou por isso. Então, já temos uma Mas... pista que você pode estar no próximo TW, não é isso? Será? Será, gente? Outro TCC. É, né? PH, já estamos de olho aí, sondando, né? Futuras futuros participações da ANA. E hum. agora, você quer falar um pouco do seu jogo? Hoje já tá meio que tudo respondido, né? Vamos agora bem para o início. Fala um pouco <risos> da sua trajetória aí, você Leo. Gente, eu não sei muito o que falar. Digamos que eu sinto que eu saí porque ninguém me ou ninguém escutava. <risos> assim, eu comecei, tipo, bem lindo na Curanco, né? Eu falei com praticamente todas as pessoas, tirando a Elfa. Beijo, Elfa. <risos> que saiu, né? Na das contas, primeiro, put. Uhum. É... Come... A primeira pessoa que eu falei da Curanco foi justamente o Le Rois, E depois comecei a falar com o Nick. Aí a gente comentando com o Nick sobre o Leroy, a gente meio começou a desconfiar do Leroy, que ele queria, tipo, criar aliança logo de cara com a gente. Tipo, aí a gente ficou, gente, <risos> eu achei o meu tava até forçado demais. Aí a gente acabei me aproximando do Nick por causa disso. Aí a gente ficou, fazendo a gente duplo com o Leroy e com o Gustavo. Só que nós dois preferimos o Gustavo. A gente só pegou, a gente ficou... Mas com o Apo, até questão de número, segurança mesmo. E eu falava muitas, algumas pessoas de fora, umas mais que outras, assim. Só que eu realmente não falava de jogo, eu falava mais sobre coisa da vida. Eu falei a sobre a fazenda, eu falei sobre survival, eu falei sobre... eu já falei sobre tanta coisa. Eu falei sobre política, eu falei sobre Steven Universo, <risos> eu falei tudo <No>, jogo. <risos> Mas pelo menos eu acho que, tipo, eu não fechei minha porta pra ninguém. Só que aí chegou a nerd e tal, vieram as pessoas falar comigo, falar comigo assim, tipo, sardinha veio falar que era meu que pra gente se proteger, porque ele é, é, tava sendo alto por ser bom em desafio, eu também era bom em desafio, boatos, né? Aí ele falou, se eu sair, tu sai depois, mas meu que ficou nisso também. Eu falava muito com a Nayara, aí surgiu um boato de, de, de f 3 feminino menino que nunca existiu, sinto muito hum. para os fãs de mulheres. E aí a gente não teve esse f 3 Infelizmente, era uma mentira. Eu pensei também, eu pensei que você, ela e a Mariana, pode se juntar aí para casar um estrago. Assim, ah, eu vou nem mentir, Nayara, te adoro, mas eu nunca te levaria para o final. Tu já ganhou o <risos> Você já ganhou demais. Mas te amo, boa sorte. Eu sou, uma, eu sou um anjinho, pena que eu não ganhei de jeito nenhum porque é impossível porque por si vencer a Mariana. Talvez então, a Mariana foi citada jeito. também pelo Heine e pelo Álvaro como a suíte. Então gente, ela é oficial, né, eu acho? É oficial, ela é suíte total. Até ela brigando, ela é um amor. Eu brigando, eu uso, sei lá, Baby de Caixa de Família, gente. Eu não sou uma boca. <risos> Ai, gente, não, não existe, não. Mas é isso? Não tem mais nada a declarar? Deixa eu ver o que é mais. Ah, tem um pouquinho mais a declarar, né? Porque, assim, chegou na namoro e fiquei, ah, bora fazer isso, não sei o quê. Aí tipo ah, ok, mas que tal fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí, tipo, eu sempre tinha umas ideias, mas meus planos sempre ficavam de lado para as pessoas, ok? gente alguém me escuta por favor aí no dia que eu saí que a gente praticamente aceitou que o Álvaro ia ganhar e a gente tentou descobrir quem eles iam para jogar o ídolo então, eu faço aí, eu tentou não gente eu acho que eles vão em mim porque eu sou um álbum imprevisível eu era uh, depois da lista do, do Álvaro não sei o que não sei o que não sei o que eu tava eu me cagando de medo eu tava tipo pelo amor de Deus joga esse ídolo em mim vai ser em mim não sei o quê. você realmente era mais imprevisível ali do, dos votos Pois é, só que eu não consegui convencer eles a jogar o ídolo em mim, e nada que sair eu saí, eu fiquei, eu disse, cara, é porra aí, Mas não eu não julgo a, a, hora, a né? ideia deles, eu não, julga, eu não julgo a estratégia deles, porque eles queriam proteger o ídolo do Danilo Então, aqui poderia até ter sido bom, mas eles jogaram o ídolo errado, então acabou sem tipo de porra nenhuma Nossa tribo, nossa aliança não sabe usar ídolo porque os três ele que a gente usou, a gente usou errado. Sim, gente. Foi, <risos> mas acontece, gente. Foi. Méritos para quem conseguiu desviar aí desses ídolos, né? Desviar os votos. Sim. Até agora não Porque... sabemos quem foi o mandante, né? Provavelmente a gente vai saber no Olha, final. Olha, assim, o do Álvaro, o que ele jogou nele, eu nem sabia do ele. Nem eu, nem o Nika, acho que nem a Mari. Sim. Aí o do Rainer a gente sabia, o do Danilo a gente sabia. Só que a gente meio que se lascou, né? Por causa disso, eu e o Rain, né? Pois é. Mas, enfim, é jogo, né? Faz parte. Pelo menos é melhor sair do lado do que sair com ídolo no bolso. É, tipo, é o que eu penso e eu fico triste eu não ter apostado em mim como ter saído com do lado, botei que eu sair com ídolo no bolso. Sai com o ídolo no bolso, acho que deve ser o pior sensação de todas. É Porque, tipo, comprar você uma rodada a mais, né, pra tentar fazer algum move. Eu saí com, com a vantagem da Leo no bolso, que me dava uma rodada a mais no, do F7 para F6, mas... Mas não deu. Mesmo assim, e é aquela coisa, se eu tivesse ficado imune no desafio da F7, eu podia jogar a Leo em outra pessoa, então eu podia deixar duas pessoas da minha aliança imune. Só que, que né, eu, eu saí. Eu tava sabendo também. Pois é, eu fui perguntar até... Porque eu pensei nisso. Por, até Era basicamente o Ilo, então, né? É! Só que a gente não jogava assim logo de cara, entendeu? A gente tinha que jogar antes de começarem é, a mandar os votos. Então, dava para ser, ser. Tipo, uma surpresa, ou não tinha, não tinha voto anulado, você só ficava imune mesmo. Fiquei bem eu triste, também. porque eu queria estar imune. Se, se, a sim, gente, sim, Acontece. Mas não Eu, foi. Tenho certeza que gostaram muito da sua, da sua trajetória. Provavelmente a gente Ai, vai te ver tomara. de novo. Né? Ai, Tomara! Tentar Isso, não sair pelo do bom dessa vez. Feliz entrevista, rainha dos memes. Obrigada a vocês. E como a gente começou do final, né, gente? Ela já agradeceu a todos vocês. Sim! Então, também e aí, então, agora é por... a hora de dizer oi. Oi, gente. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Twin Side Show. Estamos aqui com ela, nossa Ana Raquin dos memes. Olá, meus amores. E é isso, Obrigadão, viu? Tivemos Obrigado. Tivemos daqui a alguns poucos dias, eu acho, que a final também peste de se formar. E a gente Sim. te vê mais uma vez para os votos aí. Tem uns memes Bem, já. já prontos. Ah, eu Beijinho. quero, manda um monte, tá? Manda um monte, eu quero pegar tudo Eu tô com os memes, um dos memes da, da Nádia batendo no carro perfeito, esse aí eu quero gente, eu pego toda semana gente, desculpa eu a nossa mandar conversa é uma conversa privada isso aqui porque eu sou meio viciado em meme que ela manda mas então, mas bem divertido real e é isso é, confiram aí que mais tarde gente vai ter entrevista com a Mari então, não desgrudem da telinha eu acho que vai ter uh. mas acho que vai ter sim tchau, tchau, boa noite tchau, tchau, boa noite, um caso, boa tarde né? aqui. <risos>